Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou um autor escritor desse livro A Jogada, que trata sobre a teoria dos jogos aplicadas à economia, administração e várias situações do cotidiano, educação e o vídeo de hoje é especialmente dirigido para você que é um gestor da área de educação no Brasil para a gente conversar um pouquinho sobre como você pode ajudar a sua instituição a sobreviver a esse período é, crítico que a gente está passando e que certamente a maioria das instituições de ensino que estão aí hoje no mercado não vai conseguir sobreviver se não é, se adaptar radicalmente aos tempos que virão após essa pandemia. vídeo, mencionando que houve uma queda de cerca de 50% no número de matrículas ao longo desse ano, né, comparado aos anos anteriores dentro das universidades, dentro das faculdades e outras instituições de ensino. E eu acredito que é, essas instituições não verão mais é, esses índices de matrículas voltarem ao que eram antes, depois desse período da pandemia, porque é, muitas e muitas famílias, muitas pessoas descobriram o potencial, as possibilidades, as oportunidades para formação, para estudo e educação remota e realmente isso coloca um, uma barreira para... É, continuação de modelos que eu acredito que também já estavam muito defasados, muito atrasados. Né? Não é só no Brasil, é, em todo o mundo e principalmente no, no primeiro mundo, no, existe uma, uma, é, uma bolha né? que se comenta sobre o, a dívida estudantil, sobre as instituições de ensino né? e como esse modelo presencial de educação, ele pode realmente ser um castelo de cartas que esteja prestes a colapsar. Né? Antes de entrar um pouquinho em como eu vejo uma solução para isso, deixa eu contar para você um pouquinho da minha trajetória e o que me motivou a dedicar sete anos da minha vida ao desenvolvimento desse ferramental que hoje a gente está disponibilizando no mercado, esse know-how que hoje a gente também é, tem para oferecer e dividir com as instituições de ensino do Brasil. É, eu tive um privilégio, uma oportunidade que poucas pessoas no mundo, poucas pessoas no Brasil têm, que foi de fazer... É, a minha graduação, a minha formação superior dentro de uma universidade de alta qualidade e totalmente pública. Né? Eu não, não paguei, minha família não pagou é, o, é, o custo dessa formação né? e eu, é, a minha família tinha condições de, de custear, de financiar esse estudo para mim e na verdade eu não ocupei apenas uma vaga, eu ocupei duas, porque eu fiz dois vestibulares, o primeiro para a economia e o segundo para a administração, e é, com isso eu acredito que trouxe da graduação, desde quando eu me formei, em 2011, uma sensação de dívida com a sociedade, é, de tentar de alguma forma, de me dedicar de alguma forma a retribuir o que, que eu havia recebido ali, sem qualquer compromisso de devolução né, para a sociedade é, daquilo que foi investido em mim. E é, na, nas últimas semanas, se você acompanha o nosso canal, é, a gente trouxe algumas novidades que eu acredito que elas estão finalmente fechando esse ciclo de desenvolvimento né, de novos conceitos e metodologias e que talvez sejam um, o futuro desse setor daqui para frente, com base em várias experiências que eu pude ter. Né? E é, dentro da, da Universidade, ainda enquanto eu ainda estava é, na graduação, eu tive também uma experiência que me introduziu num campo que eu nunca mais quis sair, que foi o campo da inovação. Né? Muito da inovação que é produzida no mundo vem do, da pesquisa na academia e é, eu trabalhei em uma, em uma instituição né, dentro da Universidade de Brasília dedicada a isso, né, uma espécie de incubador, uma aceleradora e é, desde essa experiência eu trouxe algumas, algumas ideias e meio que uma obsessão por resolver esse problema, como fazer com que o ensino superior brasileiro consiga é, produzir mais tecnologia, mais resultados para a sociedade, mais soluções para a sociedade do que, apenas, é, do que apenas papel, do que apenas documentos que só servem para comprovar que aquele aluno que recebeu é, anos de investimento da sociedade tem bom domínio da língua portuguesa consegue escrever um texto científico estruturado né, e depois colocar isso na gaveta né, e, e, e produzir profissionais para o mercado que o mercado já não, não absorve, não tem interesse em absorver e é, cidadãos que não, não têm condições ou não têm as habilidades para produzir o próprio emprego ou seja, não têm a capacidade de empreender e isso é um problema que eu acredito que, que precisa ser resolvido agora, imediatamente, para que a gente possa ainda sonhar com algum futuro para o Brasil. Né? E a solução para esses problemas, eu acredito que a gente já encontrou, é, assim como o, o, as, as, as comprovações de que esse, esse sistema é eficaz, ele funciona. Né? Então é, em uma palavra, a solução é a gamificação. Né? Isso você já não, não deve mais é, desconhecer, porque muitas e muitas cabeças estão falando sobre a gamificação, mas como aplicar isso realmente no, no processo de ensino ainda é uma incógnita, porque são infinitas as formas de aplicação. Mas é, a gente desenvolveu uma ferramenta que também permite infinitas possibilidades e formas de aplicação e é, talvez seja a síntese realmente do que, que é necessário para reinventar a, as instituições de ensino daqui para frente. Então, a ideia, a ideia, a síntese da ideia de como elas devem funcionar é realmente deixarem de serem escolas né, que vendem a, as aulas, que vendem a informação, o conhecimento, né, a exposição daquele conhecimento, para se transformarem em instituições capitalistas é, no, sentido, no sentido do conhecimento, no sentido científico. Né, ou seja, é, não mais apenas entregar um conhecimento a fundo perdido, né, e, e sem compromisso de retribuição do aluno, mas sim dar acesso a um conhecimento que o aluno depois precisa ter o compromisso de retribuir para a organização, até mesmo para que ele valorize de verdade esse conhecimento e essa oportunidade que ele está recebendo. Né, e aproveitar a trilha de formação desse aluno como uma trilha de aceleração de um projeto, né, como já funciona nas aceleradoras de startups, na, em alguns fundos que corporações que, que possuem esse tipo de dispositivo de inovação interna, né, mas que é, coloquem o trabalho de conclusão de curso, a monografia, ou seja o que for, como um, um momento de lançamento de um novo empreendedor no mercado, né, que é, pode usar esse trabalho de conclusão de curso como um, um, uma oportunidade para apresentar à sociedade uma visão é, de negócios, uma visão de, de uma solução ou de um produto, é, ou mesmo de uma pesquisa científica, é óbvio, mas é um momento de lançamento desse, desse empreendedor, desse novo projeto. Né? E toda a trilha desse, de formação desse aluno, portanto, ela passa a, a ter um propósito que é a realização do sonho dele. Né? Muito mais do que entrega de um canudo, de um diploma que depois vai permitir que ele tenha empregabilidade, uma suposta empregabilidade, é, a, a ideia é que essa, esse lançamento seja realmente a, a banca avaliadora né, de investidores que vão, vão avaliar se esse projeto, se essa solução está pronta para vir ao mercado e solucionar problemas da sociedade ou se precisa de um pouco mais de, de polimento, de é, aperfeiçoamento para isso. Né? E é, recentemente também a gente viu é, uma, uma das nossas usuárias ou, ou é, especialistas, né, uma das alunas do curso hoje de formação do Instituto A Jogada, é apresentar uma tese onde ela, ela demonstra os resultados obtidos num evento digital que é, ela, ela coordena há 10 anos por causa de uma disciplina que ela, que ela ministra na Federal de Minas Gerais e que ao longo desses 10 anos viu um crescimento e se transformar no maior evento do mundo na sua, na sua área, entre outras coisas por causa da aplicação da gamificação e da metodologia jogada com uma ferramenta de planejamento e coordenação das atividades desse evento. Né? Esse evento ele, é, hoje ele alcança é, um número de 43 mil visitantes é, e o que seria aí quase meio estádio de futebol da copa cheio né e tem 3.500 participantes e, e também cresceu em número de trabalhos apresentados graças a essa é, utilização da, das estratégias da gamificação no processo de envolvimento do, dos alunos então a professora a Ana Cristina, que, que apresentou esse trabalho, ela está apresentando também com isso uma tecnologia de como realmente é, é possível você engajar, envolver e aumentar a produtividade, mesmo que funcionando remotamente, porque é como ela fez, ela conseguiu fazer ao longo desses anos esse projeto dela funcionar e diga-se de passagem, linguística, né, que não é um, um tema das massas, não é um assunto que, que a grande maioria das pessoas tem qualquer conhecimento, ou interesse ou relação, então é, se ela teve esses resultados é possível é, a, que alguém tenha resultados até melhores em outras áreas né, e... É, essas duas ideias juntas, né? a, a jogada e no ensino remoto, a ideia do RPG é, como, como uma solução para ensino remoto e o, o, e o banco do conhecimento como um, um modelo de financiamento do estudante e de preparação do estudante para ser um empreendedor, é, talvez seja a solução que possa salvar a sua instituição de ensino de desse período que daqui para frente vai ser o novo normal, que é a debandada de alunos. né? Não, não haverão mais alunos e escolas como haviam antigamente e a razão disso é realmente o, o momento, a era digital que nós já vivemos. Estamos em 2020, né? quase em 2021, e já, já no período, é, no ápice aí do século XX e das transformações que esse século é, está nos trazendo, e é, o Instituto A Jogada e todos esses anos que eu me dediquei a essa iniciativa, a esse projeto, né? principalmente como um pesquisador, para viabilizar essa solução, é uma, uma organização que pode agora ajudar a sua instituição a aplicar esse, esses conceitos né, que são muito oriundos desse setor da inovação, da, da tecnologia, das aceleradoras e que é, possui um know-how que vai precisar fazer parte das, das instituições de ensino, principalmente superiores, daqui para frente. Então. É, entre em contato com um dos nossos consultores, é, se você quiser trazer um pouco dessa experiência e desenvolver um pouco desse know-how dentro do seu setor, dentro da sua instituição, né? e é, avalie ser um dos nossos alunos, um dos nossos é, Playmasters, um dos nossos consultores certificados, se você deseja ter esse conhecimento é, e, e ser um replicador né, dessas, dessa metodologia dentro de qualquer tipo de ambiente. Então, é, fica aí esse convite, fica esse chamado, esse alerta também, né, para que as instituições de ensino se renovem, que elas ouçam esse chamado, porque realmente é, não, não haverá mais espaço daqui para frente para escolas que não aprendem, que não conseguem realmente perceber a mudança dos tempos e a mudança das, das ferramentas de comunicação, de produção e de interação entre as pessoas e de interação com o conhecimento. E a escola daqui para frente, a universidade daqui para frente, ela vai ter que se reinventar e para ontem. É, se ela quiser continuar existindo, as que quiserem continuar existindo. Né? Então essa é a minha mensagem de hoje, Um agradeço você que assistiu até aqui e é, a gente segue se comunicando aí nas redes, deixe seu comentário, suas perguntas aqui embaixo que a gente responde todas. Valeu pessoal, um abraço, tchau, tchau!